E aí, gangue do mal? Beleza? Tranquilo? Vou. Ó, tô aqui pra mostrar pra vocês o seguinte Um videozinho de... Pra que bastante... eu é, porque eu sou demais Bastante gente pede esse vídeo aí Bastante gente Só quero ver se o pessoal vai fazer mesmo, né? Porque pedir até eu peço, mas vamos lá Ó, o que que eu fiz no meu novo BX agora? O Tiãozão No outro azul... Era motor AP, certo? Mas usava câmbio 4 marcha com flange. Pera aí, moço. Segura. Oi? Ó! Oh. É isso aqui que é uma flange, para quem não conhece, certo? Isso aqui é da Pita A, Motor AP no câmbio do Fusca. Quem quiser manter assim, é só comprar uma coisa dessa Aí usa motor de arranque do, do Gol normal, motor AP Aí a embreagem é a embreagem do AP Só que a estria da embreagem é do Fusca, certo? Então é isso, ó. custa uns 200 pau aí mais ou menos No Mercado Livre, essa coisa aqui Só que você fica com o câmbio 4 marchas, tá? Nesse carro aqui, eu quis colocar 5 marchas Só que o que, que acontece? O agregado do moderno, do água não cabe no BX. Repete, mano. O agregado do Gol Moderno Água. Dos 85 para frente. Não cabe nas longarinas do BX. Entendeu? Quem quiser fazer isso, tem que trocar as longarinas. Vai ter que mandar no funileiro e a porra toda. O que, que eu fiz? Eu não sou gênio porque eu não inventei isso. Já tem gênio, muita gente que faz. Só que eu fiz, eu fiz. Então vou mostrar. Eu não achei nenhum vídeo no, no, no YouTube desse jeito que eu fiz, tá? tem alguns outros vídeos lá, mas de outro jeito. A gambiarra da porra. Né? Você pegou a ideia. A ideia dos caras. E? Fiz a minha ideia, é. certo? Essa é a parada. Então, o que que acontece? Usa longarina original, não mexe na longarina. Usa agregada original. E é isso. Vamos lá, então. Vamos mostrar amor, a receita do bolo? Vamos Mostra aqui então o cofre Só tá sujo, tá? Onde eu moro é a estrada de terra Então É suja pra caralho, ainda mais o preto Ó, no túnel do Gol BX Tem duas orelhonas aqui assim, ó Dois negoção aqui assim, ó Tem que cortar fora, tá? Tá vendo a marca de corte aqui, ó? Tem que cortar, aqui é o suporte do câmbio Não vai ter mais suporte do câmbio Os caras fazem uma gambiarrona aqui só que o grande segredo mas é o grande segredo isso aqui eu não tô lambendo o saco não mas é é muito bom é essa barra aqui ó essa barra G, ó mostra a marca aqui mano. quem sabe o cara me vê <risos> essa barra aqui é o grande segredo pra fazer essa coisa aqui certo ó pessoal outra coisa também eu até indico vocês que nem eu tô falando não tô aqui pra lamber o saco de ninguém eu indico vocês, se vocês puderem comprar essa barra aqui, ó. Ela custa uns um 180, 200 pau. Só que ela é fenômeno, bicho. Por quê? Mesmo nos Gol modernos, tá? Nos Gol a água, porque você elimina o coxinho de câmbio aqui, ó. O coxinho de câmbio original, ele é preso só de um lado aqui, certo? Só aqui, ó. Vai um parafusão no meio. O que que acontece? O câmbio tá aqui, certo? Você acelera o motor, ele faz aqui, ó. Ó, ele faz esse movimento. Ainda mais se tiver com o coxinho fodido O que que acontece? Começa a dobrar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá É a mesma coisa que você pegar uma latinha e ficar dobrando assim, ó Uma hora ela vai quebrar É o que acontece com o câmbio Se você não quer desmontar o carro pra fazer a barra Ó a cachorrada Se você não quer desmontar o carro pra poder soldar a barra Compra pelo menos essa barra do câmbio aqui, ó Puta que pariu, já vai ajudar pra caralho Não pode falar puta que pariu já vai ajudar Mas muito, muito Ela não pega no chão, porque ela é Mano, ela é muito legal Aí esses três parafusos aqui, ó Esses quatro, na é verdade, vai parafusado no câmbio Aí você elimina o coxinho de lá Se quiser deixar o coxinho Boa, não precisa tirar Mas se você quiser, você pode eliminar o coxinho de lá, certo? Então, ó, essa barra aqui eu super indico, hein, meu? Não tô ganhando nada pra falar isso, tá? Mas é porque é boa mesmo Quando é boa, a gente tem que falar Então, voltando lá você vai cortar essas duas abetas aqui, certo? Cortou, arrancou fora. Essa barra já vai alinhar o câmbio aqui, ó, no túnel. O câmbio já vai estar tá alinhado no túnel, certo? Puxa um pouco mais pra trás agora, amor. Mostra aqui o agregado agora. Hum. Tem que ir devagarzinho assim pra dar um charme, né? Claro. Tá mostrando aqui legalzinho? Deixa eu ver. Tá. Ah. Aí, o câmbio tá alinhado aqui, eu tive que cortar uma rabeirinha do câmbio aqui, ó uma rapelinha do câmbio só para ele encaixar aqui no agregado legal normalzinho e fiz o suporte do motor mostra de cima assim ó tá vendo ó esse suporte do motor aqui ó eu que soldei aqui ó não ficou muito bom mas tá bom bem reforçadinho aqui tem reforço aqui embaixo tem reforço aqui embaixo dormiu com esse coisa aqui ó vai ter os coxinhos vão aqui certo no suportinho então vamos lá, recapitulando Colocou o câmbio ali, o câmbio já está alinhado lá atrás Você alinhou ele aqui bonitinho Encaixa o bloco do motor Você vai ter a medida O que, que eu fiz? Eu coloquei um calçozinho aqui assim, ó Bem fininho para ele não pegar no agregado Você já vai ter a medida daqui O bloco do motor com os, os suportes Voltou? Vamos lá, pessoal, voltando aqui Vou tentar pegar da onde eu tava Porque acabou a bateria da câmera Vamos lá, ó. Então, você soldando aqui, colocando soldando, ó, colocando o câmbio, o cambalinho, câmbio certo? Só recapitulando: encaixou o bloco do motor aqui ou o motor que vocês quiserem. Coloquei o calçozinho de baixo, já vou ter o esqueminha para fazer o suporte do motor. Vocês colocam o coxinho do tamanho que vocês vão usar, o qual vocês vão usar e faz o suportinho. Ó, aqui eu fiz bem reforçadão, uma chapona grossa. Eu não sei essas merda de medida. Mas só se eu sei que é grossa, mostra de ladinho assim, para pra tomar ver, ó. Ó, é bem grossinha. Aí tem seu reforço aqui, reforço aqui, mostra aqui, irmão, reforço aqui. Aqui, não chega muito perto que fica ruim de ver, aqui, ó. reforço aqui, reforço aqui. Então tem bastante reforço, certo? Com esse trânsito todo, o motor fica muito travadinho. Quem quiser, entra lá no meu Instagram, que tem a foto... Com o um motor aqui no lugar, certo? Bidu Underline Garage Eu quis mostrar sem o motor, só pra vocês terem ideia Que eu tava falando pra vocês que o agregado origi... do, do A água não cabe Porque essa longarina aqui, ó, do... do BX, ela é mais aberta, assim, ó Esse parafuso daqui, do moderno, vem aqui assim, mais ou menos, ó Tá ligado? O agregado moderno, ele vem aqui, ó Mais ou menos, nessa distância, assim, ó então não dá para parafusar Tem uns caras que fazem um suporte daqui e aqui E usa agregado moderno Funciona, mas Eu não acho que seja legal Acho que assim fica um serviço mais legal Mas o, a grande sacada É essa barra aqui Essa barra é um grande investimento Para quem não quiser fazer a barra aqui soldada Por enquanto compra essa barra aqui Que vai resolver bastante problema E aí elimina o coxinho de trás E com essa Ah, Esqueci de falar uma coisa Com essa barra aqui você pode eliminar aquele coxinho Que fica aqui na frente também ó. O, coxinho, o coxinho frontal Do bloco do motor também Beleza? Então acho que é isso Você, amor Oi Você colocou, fazia uma adaptação dessa? Sim, claro Não fazia porra nenhuma Pra que você teve é, você fazer é pra ele? É lógico que... Então é isso, pessoal Espero aí que vocês tenham gostado Me desculpa a ausência do vídeo Beleza? Qual que é o próximo vídeo, amor? Nem eu sei como é que ela vai saber Então é isso Tem roquete, tem... Ah, eu instalei o freio hidráulico nesse carro aqui Diferente dos outros, certo? Então eu vou mostrar para vocês Cada vez vai surgindo uma ideia, certo? Vou mostrar pra vocês como que eu fiz Esse vai dar para mostrar bem detalhadinho Mostrar o caninho, aproveitar que o carro tá desmontado ainda, vai dar pra mostrar tudinho como que funciona, beleza. Peraí, deixa eu chegar pertinho aqui. Não, não chega perto, como você se apaixona. Não, mas é sério, eu tenho uma ramela no finalizando. É mesmo? É. é, que nojo. Isso aqui no feijão é uma delícia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, por todas as mensagens que vocês mandam. Eu tento responder todas, infelizmente não dá pra responder todas. Inventei de abrir um grupo no WhatsApp agora, que agora virou um inferno mesmo. Mas tá muito legal, cara. Eu fico muito feliz de poder ajudar. Certo? Bidu. Me segue no Instagram. Bidu Underline Mas o que é Underline? É o tracinho, né? É aquele tracinho embaixo. Bidu Garage. Tem o um tracinho no meio e tem o um tracinho de baixo. Bidu Underline Garage. Certo? Ju, underline, divas. Não, meu, eu tirei underline. Não sei por que você não tira seu underline. Não, meu, eu gosto com underline que dá um ah, charme. Ai, meu Deus. Então Deus é isso. Deus Vamos Deus. parar de falar merda que tem gente que reclama que nós é falamos muita besteira. <risos> tá? Fiquei pra você. <risos> Tchau. <risos> Fica com Deus. Obrigado pelo carinho. Beijinho do Bidu. Beijinho do Bidu. Tchau.